Boa tarde a todas, a todos, a todos. Queria saudar o Gabriel Medeiros, que é o coordenador do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo, a Luísa Dulce, faz parte do nosso Conselho de Curadores Mineira, uma longa história aí de pesquisa na área da agricultura, da questão agrária, e queria em especial da Helena Abramo, que eu estou vendo ali também, conselheira da Fundação, com uma grande militância nesta causa desde que eu a conheci lá no Movimento Estudantil, no início dos anos 70 que ela está nessa nessa pauta uma vida toda dedicada ao tema da juventude e queria saudar especialmente os companheiros que vão fazer parte da nossa mesa é, primeiro a Severine Macedo que acho que, muito aqui eu acho que todos e todas já conhecem ela é pedagoga foi secretária nacional da juventude de uma imensa contribuição às políticas públicas do nosso governo. Da mesma forma, Gabriel Medina, psicólogo, ex-secretário nacional da Juventude. E o Jefferson Lima, também hoje professor, foi presidente do PT, e presidente do PT de Aracaju e é ex-secretário nacional da Juventude. Então, nós temos três ex-secretários nacionais da Juventude e também a Jéssica Italoema, que é diretora da Fundação Pécio Abramo, representa lá no nosso espectro a Amazônia, esse mais da metade do território, uma região decisiva para o futuro do Brasil e para o futuro do planeta. A questão da sustentabilidade ambiental, da transição ecológica, é um tema muito importante para o nosso futuro comum. Eu queria, basicamente, aqui fazer abertura e falar, passar a palavra que eles vão tocar essa essa nossa reunião, esse nosso evento. É, o protagonismo são dos jovens, daqueles que estiveram à frente dessa agenda, e dessa pauta na militância e, sobretudo, nos nossos governos. Eu quero falar que, na Fundação Pécio Abramo, nós organizamos, na realidade, depois do golpe, mas depois hoje está organizado na Fundação Pécio Abramo, os NAPs, os Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas. Então, cada uma das áreas, cada um dos ministérios do governo, nós temos um NAP específico. Então, por exemplo, o NAP de Economia se reúne amanhã, vão ter um seminário o dia todo, quem quiser, por favor, Vai estar no Brasil 247, no DCM, na Revista Fórum, na TV PT, vai estar no portal do PT, no Face do Lula, do Haddad. Vamos fazer um grande seminário o dia todo com os principais economistas, gestores dos nossos governos, com a presença do presidente Lula. Hoje tivemos, por exemplo, o NAP de Igualdade Racial, também teve um seminário, um evento importante sobre a lei de cotas, um debate aprofundado sobre a lei de cotas que vai ter que ser renovada. Foi criado quando era ministro da Educação, em 2012, e o ano que vem tem que ser renovada ali de cota. Tem todo o um debate sobre meritocracia. Por que nós fizemos um recorte de social, educação pública e de raça? São questão da desigualdade social e da discriminação racial. São duas pautas igualmente decisivas e relevantes. Então foi um evento muito interessante. Então os NAPS estão muito ativos. Hoje é o nosso encontro, a abertura do encontro do NAPS de, de de juventude. Então tem de saúde, educação de infraestrutura, meio ambiente, cultura, todas as áreas. Quem quiser participar, se incorpore, fale depois aí com o Gabriel, que coordena o NAP de Juventude. É muito importante formular políticas públicas. Temos a Secretaria Nacional da Juventude, que também é decisiva, no caso do Partido dos Trabalhadores, para a mobilização, para a luta, para a organização das nossas lideranças, no do estudantil, dos movimentos populares, nos movimentos sociais. Os NAPs tiveram um papel decisivo para elaborar um programa para a crise que nós estamos atravessando, que é o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Esse plano aqui. Esse plano nós trabalhamos intensamente, quem quiser ter acesso é só fazer o um download no portal da Fundação, é www.fpabramo.org.br. É um plano que nós procuramos trabalhar três níveis articulados. O primeiro é a emergência, que é a crise sanitária, a crise social dramática e econômica que nós estamos atravessando. Em seguida, as saídas para a crise. Como é que nós vamos sair dessa situação, desse abismo sanitário, social e dessa recessão econômica prolongada que, novamente, está atingindo o Brasil nesse início de 2021? E o terceiro é a transformação, por isso que é reconstrução e transformação. Na emergência, o grande tema que nós estamos debruçados é o tema da pandemia. Nós, desde o início do processo, subsidiamos as bancadas das oposições, principalmente dos partidos de oposição e do Partido dos Trabalhadores, para o enfrentamento da pandemia. Então, desde o início, lutando por vacina, mostrando que nós precisamos ter coordenação, planejamento, antecedência. Nós tivemos um governo... É que, na realidade, acreditou na, na imunidade de massa, ou seja, atingir até 70% da população. Dia 22 de março, há um ano atrás, o Bolsonaro fez uma live dizendo que não morreriam por Covid mais de 800 pessoas no Brasil. Nós estamos numa situação hoje, estamos chegando a quase 3 mil por dia. E, e foi uma política deliberada, né? não usar máscara, aglomerações, é tratamento precoce, que é completamente ineficiente. Então, nós trocamos a medicina pela cloroquina e estamos na situação que estamos. Somos o epicentro da crise da pandemia global, somos uma ameaça não só ao povo brasileiro, especialmente aos mais pobres, mas eh, também a todas, eh, todos os países, as nações, a civilização. Porque essa situação de descontrole está gerando novas cepas que podem não ser cobertas por esforço de vacinação que está em andamento. Então, nós estamos um quadro dramático dessa pandemia. A situação dos hospitais é uma situação de colapso. Alguns hospitais já não têm o kit de intubação, então as pessoas não têm nem o anestésico, nem o relaxante, é feito a frio. Outros já estão com problema, inclusive em São Paulo, várias unidades com problemas de, de oxigênio. Hoje, por exemplo, a cidade de São Paulo teve que suspender todo o serviço do SAMU para levar as ambulâncias com oxigênio para socorrer o um hospital que tinha colapsado o oxigênio. E o oxigênio, o cilindro, é, que é o que você pode instalar onde não está, com a logística própria para a unidade de terapia intensiva, vai esgotar mais rapidamente. Então, são 21 remédios fundamentais nos momentos mais críticos que começam a faltar. Não há alternativa que não seja o distanciamento social. Foi assim que a China combateu. Não tinha vacina quando a China conseguiu controlar o processo. Os países da União Europeia. Hoje, as mortes caíram, nessas últimas semanas, 3% no mundo. Cresceram 24% no Brasil. O Brasil tem 2,9% da população mundial e tem 21% das mortes do planeta. Não precisava ser assim. Não devia ser assim. E nós temos lutado contra isso desde o início dessa pandemia. E agora vocês viram o presidente Lula pedindo reunião do G20, falou no CNN, falou, mandou carta para o Xi Jinping, mandou carta para, para o Putin, é, pediu ao Macron publicamente, a Angela Merkel, entrevistas que deu no Le Monde, vários veículos internacionais, pedindo reunião do G20, inclusive porque é uma concentração de vacinas nos países ricos. Alguns têm mais vacina do que sua própria população e nós estamos assistindo a essa situação nos países que não se planejaram e tinham recursos, como o Brasil, ou que não têm recursos e estão totalmente vulneráveis. Nós estamos num quadro dramático diante dessa pandemia e nós estamos lutando contra isso desde o início. Alguns gestores do, do, do PT são exemplos de atitude. A Araraquara fez um lockdown, fez uma paralisação completa para interromper o ciclo da contaminação, porque a estrutura de saúde estava colapsando. Caiu 39% o nível de contaminação na cidade. Da mesma forma, vocês estão vendo o governador do, do Piauí, que coordena o Fórum dos Governadores hoje, num esforço fantástico buscando parceria com a China, com a Índia, com os Estados Unidos, com o Reino Unido, tentando furar o bloqueio de um governo que não coordena e ainda agride os gestores municipais e estaduais. Agride na, no uso da máscara, agride nas aglomerações, agride contra o distanciamento social. Então, elas estão vivendo uma situação muito grave historicamente e esse seminário se encontra nesse momento e a juventude precisa ajudar. Dia 24, nós vamos ter uma mobilização nacional contra essa situação, centrais sindicais, movimentos populares, vejam o que vocês podem fazer, mas é importante que façam. Outro movimento que nós fizemos na emergência era o uso do... do, do era a necessidade do auxílio emergencial, foi uma proposta do PT, a primeira medida provisória do governo é quatro meses em casa sem estabilidade no emprego. E nós lutamos pelo auxílio emergencial, um salário mínimo por família, chegamos no acordo de 600 mais 600, nas famílias uniparentais, e continuamos lutando por isso, porque esse esse novo auxílio emergencial, há tá? três meses as pessoas estão sem nada, 14 milhões de desempregados, 17 milhões de pessoas que, estão desalentadas, que não trabalham e não procuram emprego, 5 milhões que abandonaram qualquer perspectiva de voltar ao mercado de trabalho. Como é que vão sobreviver? A alimentação cresceu 18%, gás de cozinha 41%, os aluguéis 30%. Então, vocês estão vendo uma situação social de fome. Começa a ter saco em supermercados, e esse quadro social vai se agravar por ausência de políticas públicas, por falta de agilidade, por falta de atenção, por falta de compromisso com os mais pobres. Então, a nossa luta, eu não vou me estender mais sobre o plano de emergência, mas na emergência é isso. Nós temos uma série de propostas da saída da crise. Não tem saída da crise sem Estado, sem políticas públicas, sem a retomada no investimento público. O Estado tem que ser protagonista da articulação de um projeto para enfrentar essa tragédia. Paulo Guedes prometeu que era uma recuperação em V. Em V só a pandemia. Não tem recuperação econômica. Nós estamos de novo neste trimestre uma queda do PIB. Nós precisamos de políticas públicas, de geração de emprego. Nós precisamos, sobretudo, derrotar a pandemia para crescer de forma sustentada. Mas nós precisamos de algumas políticas públicas que passam pelo Estado. E depois nós falamos de projeto de transformação. Porque uma parte do novo, para quem está passando fome, é um prato de comida que tinha no Brasil há um tempo atrás. É a cisterna é o mais médicos que as famílias hoje, em vez de correr para um pronto-socorro, que ela sabe que pode se contaminar lá com algum indício em casa, seria muito mais inteligente se nós tivéssemos, por exemplo, os mais médicos socorrendo a população na atenção primária. É o Minha Casa Minha Vida para quem não pode pagar aluguel. São os programas que nós construímos, é o ProUni, é a política de cotas, é a expansão da rede federal de educação. Então, tudo isso hoje está vulnerabilizado em retrocesso. Mas também há uma agenda nova para o Brasil. A agenda da transição ecológica, da sustentabilidade ambiental, isso é uma agenda fundamental para o futuro do planeta e do nosso projeto de nação. A agenda da transição digital, nós aprovamos, era um projeto meu, foi aprovado há dois meses atrás, para levar internet na para os estudantes carentes das escolas públicas, usando os recursos do FUST e do FUSTEL. Ele acabou de vetar a segunda iniciativa da, da, da, da, da, da nossa Maria do Rosário, impedindo a internet, um programa de implantação progressiva. A nossa proposta era: vamos fazer um espaço físico, chamado Biblioteca Digital do Século XXI, para os estudantes no contraturo da periferia terem acesso à internet, porque tem um apartheid escolar e digital. Os que podem ter acesso à internet estão tendo alguma atividade escolar. Os que não podem estão completamente fora. Perderam um ano e vou perder mais um ano, porque a vacinação não vai chegar antes do final desse ano. Então, nós estamos diante de um cenário que nós temos que enfrentar: o 5G, a mudança do padrão digital nos serviços, na indústria, o peso da agricultura familiar, que é outra questão, a reforma agrária, a cultura, que é uma dimensão fundamental para um projeto de sociedade, os pontos de cultura, as políticas de fomento à cultura que nós construímos no passado, enfim. A soberania do Brasil, né? o desmonte da Petrobras, deu nisso que nós estamos vendo, um reajuste de preços abusivo, estamos perdendo a sinergia da Petrobras, perdendo os instrumentos de propulsão, de investimento, de 17% de investimento no Brasil, era o setor de gás e petróleo. Então, enfim, nós temos grandes desafios. E um deles é o lugar da juventude no nosso projeto de desenvolvimento. Hoje, o desemprego massacra a juventude, falta de oportunidade, a dificuldade de manter a presença no sistema escolar, as pessoas precisando ajudar na subsistência das famílias, a juventude negra sendo massacrada pela, pela repressão, pelo genocídio que nós temos, 60 mil mortes no Brasil. Então, eu vejo que vocês têm um papel fundamental de pensar esse futuro, de falar para a juventude, de mobilizar a juventude, de ajudar a renovar o PT, a esquerda, o setor progressista, vocês têm que vir com a inquietação, com a atitude crítica, com a capacidade de inovação e disputar o lugar de vocês no processo e o lugar do futuro na agenda do Brasil. Então, eu queria deixar um abraço. Nós temos feito cursos de formação, que vocês podem participar. Temos um curso agora sobre fascismo, muito interessante. Temos outro sobre socialismo, vão ser 13 oficinas que estão em andamento. O primeiro já se iniciou, inclusive com a presença do Fernando Haddad. Então, eu peço a vocês aí que entrem no portal da Fundação, vejam as publicações, os eventos, e o que tiver que a gente possa fazer para fortalecer esse núcleo de acompanhamento de políticas públicas da juventude. Fazer mais publicação, mais evento, mais iniciativas voltadas para a juventude, e vocês contem com a Fundação Perseu Abramo. Então, parabéns a vocês todos, aos que organizaram esse evento. Eu já falei demais e o lugar aqui é da juventude. Então, vocês assumam o controle, o comando, o debate, e eu me retiro aqui para dar lugar ao novo. Vocês são novo do partido, da fundação e do Brasil. Então, venham o mais rápido possível, porque nós temos muita coisa para fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente, por sua participação importantíssima e por essa sua fala. Nós agradecemos muito pelo apoio que a Fundação Pessoa Abramo tem dado para a juventude. Eu já participei de outras gestões da direção da juventude, eu tenho visto, antes de eu ser da diretoria, o quanto a Fundação Pessoa Abramo apoia né, a juventude. E continuando o nosso seminário, é, antes de passar para os nossos convidados, eu vou registrar os estados que estão presentes. Não tem como nós registrarmos por nome, né? porque senão iria atrasar o nosso seminário, mas eu vou registrar por estado. Se eu esquecer de alguém, vocês vão colocando no chat aí, e o Gabriel vai ajudando também. Nós temos Rio Grande do Sul, São Paulo, é, Bahia, Acre, Amazonas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Paraíba e Distrito Federal esses foram os que eu já consegui anotar, e Ceará, estão colocando aqui no chat, Rio Grande do Norte, enfim, vão, vão colocando, Paraná é importante, né? Eu gostaria de parabenizar o NAP da Juventude, não só o nosso coordenador, que é o Gabriel, mas todos os, os nossos companheiros que participaram Dessa organização desse seminário. É importante nós falarmos que nós, batermos, nós batemos a nossa meta, né, Gabriel? A nossa meta era 300 e nós alcançamos 307 inscritos. É, agora, continuando nosso seminário e passando para os nossos convidados, nós, nós sabemos que Todos vocês, quanto o Jefferson, quanto a Severini, quanto o Gabriel Medina, já foram gestores da Secretaria Nacional de Juventude, né? Já conhecem toda a pauta de juventude, toda a luta da juventude ao longo dos anos, as nossas conquistas. E aí nós elaboramos algumas, uma pergunta para vocês responderem. E depois nós vamos abrir as perguntas no chat, e vamos voltar para vocês. Qual foi e qual é a atual agenda para a juventude brasileira? Eu sugiro começar pelas mulheres, <risos> com a nossa querida Severine. Bom, boa tarde, Jéssica. Queria aqui agradecer o convite do NAP. Queria saudar com muito carinho a Jéssica da direção da fundação, saudar o Aloysio Mercadante, que é o presidente né, da nossa fundação, grande parceiro da juventude. Saudar o Gabriel, coordenador do núcleo, a Luísa. Em nome dele, saudar toda a equipe aí que está no dia a dia fazendo o núcleo funcionar. Queria saudar com muito carinho o Gabriel Medina, o Jefferson Lima, que estão aqui, que foram secretários. Estender uma saudação ao Beto Cury, né que foi o nosso primeiro secretário nacional também de juventude. A Regina Novaes, que ajudaram a inaugurar lá atrás esse processo de estruturação da política de juventude ainda em 2005 no governo presidente Lula e antes de começar esse bate-papo com vocês sobre o que era o que é pelo menos os aprendizados que a gente teve que a gente não né acho que é impossível dar conta de todas as dimensões aí da juventude brasileira mas as pílulas né do que a gente foi estudando aprendendo fazendo é, antes disso eu queria me solidarizar aqui né as famílias aos amigos das quase 300 mil 300 mil vítimas de covid no Brasil vítimas não só de uma pandemia, de um vírus, mas vítima do abuso, do descompromisso né, de um governo que não consegue sequer ser empático e solidário às mortes que estão acontecendo nesse Brasil, quanto mais dirigir o país de maneira a sair dessa crise sanitária, política, social econômica que a gente está vivenciando. Então, me solidarizar a todas essas famílias e é dedicar esse debate a duas pessoas muito queridas que nós perdemos infelizmente aí no final do ano passado desse ano foi o Diogo Santana que foi nosso secretário-executivo da Secretaria Geral da Presidência da República um baita companheiro comprometido com a juventude ajudou muito na estruturação da política de juventude faz muita falta sem dúvida aqui conosco e o Lula Rocha que foi um grande parceiro um grande companheiro militante de direitos humanos da Juventude Negra, que ajudou a estruturar o Plano Juventude Viva, e infelizmente a gente veio a perder ele esse ano. Então, eu queria dedicar esses dois companheiros é, esse debate, os aprendizados que a gente teve, com certeza eles, se tivessem entre nós, iam estar contribuindo nesse debate também. né? É, segundo, dizer que o uh, que eu acho que, para fazer qualquer comparativo, é, eu não pretendo nessa mesa aqui, trazer, aprofundadamente, alguns temas como educação, trabalho, tem, vão ter um conjunto de mesas que vão aprofundar essa discussão ao longo dessa semana, nesse belíssimo seminário que foi estruturado pelo NAP. O que eu queria era, especialmente, recuperar um pouco do fio da meada que fez com que a gente pudesse costurar o que veio a ser a política de juventude no Brasil e o que permitiu a gente viver é, uma década de expansão de direitos né? E como eu e a Luísa escrevemos no, na chamada de um artigo conjunto aí para um livro sobre juventude da fundação, né, Luísa, do que significou esse período do governo Lula e de onde a juventude torna-se agenda governamental né? e que constrói uma possibilidade de, de do direito a ter direitos. né? Eu acho que isso resume, já fazendo a propaganda um pouco desse livro, acho que é bem legal, depois divulgar no chat para quem não conhece, que reúne vários artigos e várias leituras aí sobre essa década de de políticas públicas no Brasil, é, enfatizar que, para além de tudo que a gente conquistou do ponto de vista das políticas públicas, a gente teve uma mudança num paradigma é, de como perceber, tratar e enfrentar a questão da juventude no Brasil. Significa dizer que a gente superou todos os desafios que a gente tinha? Não. Significa dizer que o governo... É, assimilou todas as demandas e necessidades da juventude brasileira, não. Significa dizer que a gente conseguiu chegar no ápice do que a gente necessitava com política pública, não. Mas significa dizer que a gente saiu, como diria Maria das Graças Ruas, o um estado de coisa, a juventude do seu processo de organização começa a aparecer na arena pública como sujeito de direitos, como um segmento que demanda direitos, é capaz de produzir política pública e, ao mesmo tempo, retroalimentar a construção dessas políticas. Né? Então, para fazer um paralelo com, com o direito a ter direito, né? basta a gente lembrar do que foram as, é, os lemas das três Conferências Nacionais de Juventude que foram organizadas em 2008, 2011 2015. Né? A primeira Conferência, 2008, levante sua bandeira. A segunda Conferência, 2011, conquistar direitos e transformar o Brasil e a terceira conferência de 2015, As Várias Formas de Mudar o Brasil. Acho que, acho que esses três lemas, eles sinalizam o que foi a construção da juventude ao longo desse período. né? O Levanta a Sua Bandeira, 2000, 2008, foi logo depois da criação da Secretaria do Conselho Nacional de Juventude, foi extremamente importante para produzir o que a gente já conseguiu produzir do ponto de vista conceitual da juventude no âmbito das políticas públicas, a padronizar um processo de construção para dentro dos nossos governos municipais e estaduais, ou seja, é, é, ela traduziu um momento que era marcante de definição de quais eram as pautas da juventude, digamos assim. Né? Levante sua bandeira teve a ver com a reafirmação da diversidade da juventude, que eu acho que é, de fato, uma das grandes marcas desse período, que é a é diversidade, né? a diversidade como como um ativo, como é, é, uma uma questão a se valorizar e não como um problema, ou seja, o, o direito a, a viver a diversidade da juventude, a diversidade como um valor, foi uma marca e a primeira conferência lá traduziu isso, era o momento da gente conquistar os corações e mentes, dizer para que veio, quais eram as questões da juventude. Então, quem viveu a, a, aquela primeira conferência é, lembra bem que houve... Não houve uma guerra entre as bandeiras, houve acordos entre as bandeiras, ou seja, era a juventude rural fazendo aliança com a juventude LGBT, né, com a juventude é, é, trabalhadora urbana. Pra... Olha, meu tema é super importante, porque ele impacta na sua vida e vice-versa, um momento muito bonito de, de demarcação desse espaço. Né? A segunda conferência, Conquistar Direito e Transformar o Brasil, ela chama atenção para aquele momento que a gente estava vivenciando, ou seja, não tinha passado essa, essa necessidade de demarcar quais eram as questões da juventude, mas a gente já estava numa fase de discutir o aprofundamento né, dos direitos, a partir do governo Lula, é, do início do governo da presidenta Dilma, um processo de transformação profundo que o Brasil passava naquele período, né, e as várias formas de mudar o Brasil, é, o lema da conferência 2015 traduz um pouco aí, né, esse pós-2013, ao a, a, a, grande papel da juventude né? nas mobilizações, nas transformações, porque o Brasil passou durante muito período fazendo, então, esse link. Acho que o Gabriel, que está aqui, pode falar um pouco mais desse momento também. Então, eu que recupero aqui as conferências, porque acho que elas traduziram um pouco isso, que eu tentei dizer nesse início, o direito a ter direito, ele passa a ser uma marca importante. né, é, de, de, Desses últimos dez anos que a gente conquistou esse conjunto de política, 2005 até o golpe de 2016, e traduz, e foi percebido em várias pesquisas, aí eu deixo a dica, eu sempre falo nessa pesquisa, e queria novamente compartilhar com quem ainda não conhece, a Agenda Juventude Brasil, com a pesquisa desenvolvida pela Secretaria Nacional de Juventude, na nossa gestão e parceria com várias universidades, aqui com a Unirio, com vários consultores, é, é, é, para captar os sentimentos da juventude brasileira acerca do Brasil, e naquele período, para vocês terem uma ideia, tinha uma pergunta que, que, que é, questionava a seguinte questão para os jovens, né? É, o que, que tem de mais positivo no Brasil? Essa pesquisa ela foi desenvolvida em 2013 e a resposta, a maior parte das respostas dos jovens foi a possibilidade de estudar, a possibilidade de estudar, ou seja, é, é, essa resposta ela traduziu de fato um período que a gente tinha de expansão das políticas públicas e, em especial no campo da educação, sem dúvida nenhuma essa foi a política pública que a gente conseguiu ter um, um nível de, de incidência, de escala e de impacto na vida da juventude muito grande. Infelizmente, a gente vive num sistema desigual e catalista, onde o crescimento do acesso à educação é, é, não permite que o crescimento do acesso ao mercado de trabalho e ao trabalho decente se dê na mesma velocidade. Então, o limite em que pesa a gente ter chegado a uma situação de quase pleno emprego foi mesmo nos governos Lula e Dilma, e um desafio enorme em relação ao trabalho decente para a juventude, porque, mesmo naquele período, era três vezes maior o número de jovens né, é, em situação de, de, de desemprego, subemprego, de agenda de, de trabalho indecente, em que pese o crescimento que a gente teve naquele período. Agora, então, nem se fala, aprofunda-se mais ainda as desigualdades, mas é importante destacar que é, foi uma contradição enorme que a gente vivenciou, mas, ao mesmo tempo, um conjunto de esforços para instituir a Agenda Nacional do Trabalho Decente para a Juventude. Foi um esforço único no mundo, reconhecer, reconhecido pela OIT a nível internacional, que juntou sociedade, trabalhadores, governo e o empresariado, né, os empregadores, para a construção de uma pactuação em torno de uma Agenda de Trabalho Decente é, no Brasil. Eu não sei, Jéssica, se deu meu tempo, se der, você pode me interromper, é, quando chegar perto do momento. Então, eu queria destacar que essa essa questão da, da juventude ter vivido um, um, uma década de expansão de direitos, ela se deu muito em função né, dessa agenda da educação, a agenda do mercado de trabalho, a agenda do trabalho decente, o Pro Jovem, o Pro Jovem foi esse programa que inaugurou a política de juventude, né? E durante muito tempo o ProJovem foi muito questionado pela discussão sobre a avaliação, o que que significava o número de jovens que entrava e saía, e nessa pesquisa justamente o Pro Jovem foi o programa mais reconhecido pela juventude, né, é, como era o programa mais conhecido, mais que o ProUni na época, inclusive, e, e outros programas federais que tinham bastante divulgação. Então, acho que isso demonstra que quão acertado foi é, focalizar o início de uma política naqueles jovens que não estavam na escola e que não tinham conseguido concluir a educação no seu tempo. O desafio, né? a gente conseguiu avançar sobre maneira na agenda, no arcabouço político e legal da juventude nesse ciclo dos governos Lula e Dilma, é, a PEC da juventude, que seria o termo jovem na Constituição Federal, a conquista do Estatuto, em 2010, a conquista do Estatuto da Juventude, que é resultado de uma luta de uma década da juventude brasileira, em 2013, a sua regulamentação e o que significou a criação do IDE jovem, que pode beneficiar 18 milhões de jovens, é, de baixa renda e estudantes no Brasil, né? é, é, assim como o estabelecimento de uma agenda que envolveu o Pacto Federativo e uma mobilização social permanente em torno da participação da juventude, demarcando né? a, a participação como um método de governo. Eu acho que esse conjunto de questões no, contribuiu para a gente, de fato, instituir uma agenda que saísse do juventudismo e aí quem participou daquela da discussão né, a, a, na instituição da política de juventude, lembra que muitas vezes a gente era acusado de ser juventudista, ou seja, só discutir juventude, ou quem discutia o Brasil não conseguia incorporar a diversidade. Era uma dicotomia que existia muito forte naquele período. É, e eu acho que esse processo todo de participação e de organização da juventude, de implementação de política pública, demonstrou que isso não é uma dicotomia, que discutir juventude não é... É, é, é, juventudismo, pelo contrário, a gente estava falando de uma geração que naquele período chegou a ter 51 milhões de pessoas, né, de 15 a 29 anos no Brasil, uma maior geração de jovens que o nosso país já teve, essa nossa é, curva demográfica ela já está se invertendo, em menos de 20 anos o Brasil deixará de ser um país com a população, a população majoritariamente em idade economicamente ativa para ser um país de pessoas que estão em idade nativa, a, a, a velocidade vai ser muito rápida, está sendo muito rápida. Então, o grande risco que se coloca em a gente tem iniciado um processo de estruturação de uma agenda positiva, de inclusão, de autonomia, de emancipação da juventude, como o Estatuto da Juventude sinaliza, e ter tido essa interrupção a partir do golpe 2016, e aprofundado agora esse processo com o governo Bolsonaro e a pandemia, diz respeito à possibilidade de a gente ter uma ruptura num processo de inclusão de milhões de jovens que podem chegar à sua velhice ou ao seu, seu período de ser adultos, né, num processo muito mais frágil, né, e muito mais precarizado. Então, eu faço essa fala correndo o risco de me, dizendo para vocês que não é para correr o risco de dizer que a gente tem que preparar a juventude para o futuro, né, ouvir a ser que a Eliana Abramo sempre nos chamou a atenção. Não é ouvir a ser, mas é fato que Deixar de investir nessa geração, nesse momento da nossa história, significa sim o um impacto de um aprofundamento nas desigualdades ainda maior a partir né, da contrarreforma do ensino médio, da reforma trabalhista, é, dos desmontes das políticas públicas que estão acontecendo no Brasil e do, da própria pandemia, com o impacto que ela tem sobre a vida e sobre a morte de um conjunto expressivo da população, especialmente da juventude. Então, vocês me disseram, tem uma agenda que não era uma agenda muito presente, no início da estruturação da política pública de juventude, que hoje ela tomou mais força, eu diria que saúde mental, por exemplo, é uma delas. né? O tema do enfrentamento ao extermínio da juventude negra foi uma prioridade no nosso governo, nossa gestão, foi longe de ser o que a gente gostaria, mas saiu do estado de coisas. né? Deixou de ser só uma pauta que a juventude negra dizia assim, ó, oh, isso não é um problema nosso, é um problema do Brasil, a juventude negra está sendo exterminada, para virar uma agenda governamental. E agora a gente vivencia si um período onde a, a vida e a morte elas estão sendo banalizadas, não só com a continuidade do extermínio da juventude negra, mas com é, a pandemia, onde as pessoas acham que morrer faz parte de um processo que não é inevitável, e a gente sabe que é evitável esse conjunto de mortes. Então acho que isso nos coloca um desafio enorme do ponto de vista de uma agenda que é civilizatória, que é a defesa da vida, e que passa, assim por repensar e reestruturar as políticas públicas, desde a saúde, o direito à vida, a vida, qualidade de vida, a vida da juventude, mas passa especialmente pela defesa da vida física, né, dos jovens negros, a juventude da periferia, da juventude brasileira, e daqueles e daquelas que estão sempre na ponta né, é, do processo da desigualdade, que são os primeiros a sentir esse a, a grande mortalidade agora, é, com o enfrentamento da Covid. Então, eu diria que a questão da saúde mental, ela passa por essa dimensão, mas ela também passa pela ascensão né do papel das mídias, das redes sociais. A professora Regina Novaes, é, é, nos seus vários estudos sobre juventude, ela dizia que essa é uma geração que ela vive com menos é, é, menos impeditivos né é, morais, sociais, ela vive mais integrada, ela vive mais informatizada, ela vive mas também vive num mundo mais precarizado e né? é, é, restritivo do ponto de vista do mercado do trabalho e da condição de circulação. Então, como que a, a ascensão também desse lugar da juventude no mundo onde ela está se descobrindo, ela se coloca é, por meio virtual e por meio real, pode impactar é, a partir dos seus processos de desigualdade na sua saúde mental, e a gente está vivenciando essa questão do suicídio juvenil e, e, e de adolescentes como um grande desafio dessa geração, que eu acho que precisa estar colado. Se a gente quer discutir um projeto de Brasil, superar de vez a ideia de que juventude é mais um segmento, a gente está vendo, é, de fato, o papel central que essa geração começou a ter, sempre teve e poderá é, é, se reconstruir, né? se retomar agora num, num plano estratégico de retomada é, do nosso país. Então, pelo direito de viver a juventude, pelo direito a enfrentar o extermínio da juventude negra, pelo direito à mobilidade, pelo direito a não ser discriminado, pelo direito a valorizar a diversidade como um valor, ou seja, pelo direito de discutir o, o, o mercado de trabalho no outro patamar, recuperando a agenda do trabalho decente. Né? É, é, é, a gente está tão, tá tão ferrado que qualquer coisa que a gente consiga já é um grande avanço, né? e a gente precisa recuperar o que foram é, é, processos construídos com participação social, na minha opinião, com muita qualidade de intervenção e de participação, como, por exemplo, a Agenda do Trabalho Decente, como, por exemplo, o Plano Juventude Viva, né? como, por exemplo, as resoluções das conferências, fazendo articulação entre demanda e política pública nessa retroalimentação. O Estatuto da Juventude é uma conquista de mais de 10 anos de luta, organiza, define quais são os direitos, sinaliza para frente, aponta para a criação de um, de um Sistema Nacional de Juventude, assegura o ID Jovem para mais de 8 milhões de jovens do Brasil, ou seja, a gente conseguiu construir um arcabouço legal e político que precisa ser reivindicado, para a gente não recomeçar o tempo todo, mas ir dali para frente, porque a gente teve uma série de limites, teve uma série de dificuldades, inclusive de institucionalização dessa política para que ela entrasse ainda mais para dentro do centro do nosso governo. Então, eu vi que a Jéssica entrou aqui na tela, deve ter dado o meu tempo, mas como elementos aí iniciais né, dessa, dessa nossa discussão, para que a gente possa fazer o debate em seguida. Então, mais uma vez, agradecer pelo convite. Estamos juntos para reconstruir o Brasil, fora Bolsonaro. Severine, o papo estava tão bom, né? a explanação, que a nossa equipe esqueceu de marcar o tempo. Eita, então a culpa não foi só minha? Não. <risos> Valeu, gente. Mas muito obrigada por todo esse, esse histórico que você apresentou e também por falar de pautas tão sensíveis que acabam sendo invisibilizadas, né? É... Antes de passar para os próximos convidados, eu vou... Relembrar uma fala que o Haddad fez para nossa plenária da semana passada, de juventude. Ele falou que com a, sa... com... com a saída, não, com a liberdade dos direitos políticos do Lula, a juventude teve um gás. Ele falou isso na nossa plenária, né? Então, é a nossa tarefa nós transformarmos a nossa realidade, né? A nossa. Vivência, no caso. E aí, é relembrar a nossa pergunta, que é isso, considerando toda a conjuntura nacional que nós estamos vivenciando, e considerando também a vivência, tanto de você, quanto do Jefferson, quanto do Gabriel, é qual a agenda da juventude brasileira nesse cenário atual? Então, agora, é, passando para o Jefferson. Jefferson? Oi, Jéssica, estou aqui. Bom, primeiro, boa, boa tarde, né, meus companheiros, minhas companheiras, a, a todos e todas e todos que estão aqui participando desse seminário da Fundação Pessoa Abramo. É, agradecer muito pelo convite, a oportunidade da gente conversar um pouco sobre o debate de juventude e da reconstrução da agenda do nosso país, né? E, Jéssica, parabéns aí pela mediação, pelo seu trabalho na Fundação. E saudar também o nosso presidente, Mercadante, que vem fazendo um importante trabalho na Fundação Pessoa Abramo e potencializando esses núcleos de acompanhamento que no da juventude tem o nosso companheiro Gabriel Medeiros, né, coordenando esse processo e, e, de forma muito, muito fraterna, muito companheira, socializando e fazendo esse debate com todos e todas nos estados. E, claro, a nossa companheira Severine, que fez uma explanação, como sempre, maravilhosa, que vem construindo muito esse... Já construí, vem construindo muito esse debate de juventude e fortalecendo a política de juventude. Severine, que foi a nossa... Tanto secretária da juventude do PT, quanto secretária nacional de juventude do governo. E o nosso companheiro também, Gabriel Medina, que foi do Conjuve, foi da SNJ, e que contribui e contribui muito com essa, com essa pauta da juventude. Eu fui secretário nacional da juventude do PT e depois eu fui secretário nacional de juventude num período muito curto, ali antes do processo do golpe né, contra a nossa presidenta Dilma. E nós construímos uma agenda muito forte de mobilização para tentar barrar né, o processo do golpe que já estava sendo construído naquele momento, no ano de 2016 mas eu sou fruto de uma agenda, apesar de não ser jovem na idade, tenho 33 anos, ainda sou da juventude trabalhadora, mas eu sou fruto de uma agenda de juventude que começou no governo Lula, né, e que a gente participava de vários encontros, vários debates, das conferências de juventude, como a Severine bem relatou, e hoje a gente vê isso tudo sendo destruído, né? do processo do golpe contra a nossa presidenta Dilma, até hoje esse governo destruidor de Bolsonaro, a gente vem percebendo o desmonte daquilo que a gente lutou muito. né? Várias gerações lutaram para que as políticas de juventude, de fato, se efetivasse, virasse política de direitos, virasse política de Estado, como foi o Estatuto da Juventude, como foi a PEC e várias outras conquistas que nós tivemos no governo do PT. E hoje a gente vê isso tudo desmontado. Né? E falar de juventude hoje, o básico é que a juventude possa minimamente sobreviver a gente vê aqui nesse, nesse debate com 116 participantes, tem jovem de uma geração mais recente que não consegue nem adentrar na universidade porque todos os programas do governo federal de inclusão pela educação foram destruídos. Né? Eu estudei na Universidade Federal de Sergipe e vi a ascensão do Reúne e a expansão da Universidade Federal e proporcionando isso a inclusão de milhares de jovens que não tinham oportunidades há pouco tempo isso eu estou falando em 2016, 2007, 2008, né, que foi um avanço muito forte na área da educação e que incluiu milhares de jovens através da educação. Então, tudo isso que a gente viu sendo construído né, com ampla participação da juventude, que é importante ressaltar isso, que todas as políticas que foram construídas e debatidas, né, seja pela Secretaria Nacional de Juventude, seja por outros ministérios mais relacionados com a pauta da juventude, a maioria delas fruto do debate das conferências de juventude, valorizando cada vez mais a participação da juventude da época, valorizando cada vez mais a participação da diversidade da sociedade brasileira daquele período, que gerou vários projetos, vários programas para a juventude brasileira. Eu costumo dizer que, quando a gente fala de ProUni, de Reúne, de, de Minha Casa Minha Vida e de vários outros projetos que mudaram, o próprio Juventude Viva, a PEC da Juventude, o Estatuto da Juventude e vários outros projetos e programas que mudaram a vida da juventude brasileira, que geraram oportunidade para os jovens, eu fico feliz em dizer que em vários desses dessas construções eu e vários outros companheiros participaram das conferências, dos diversos encontros, do Conselho Nacional de Juventude, dos Conselhos Estaduais e Municipais de Juventude, que foram fundamentais para a construção dessas políticas públicas que mudaram a realidade da juventude brasileira. A partir do momento que se criou e se instituiu o Conselho Nacional de Juventude, houve uma pressão, uma mobilização nacional muito forte para que isso pudesse irradiar para os municípios e para os estados. Isso aconteceu no meu estado, em vários outros estados aqui, aqui tem vários conselheiros de juventude, inclusive de estados grandes, estados com maior densidade de jovens na sua população, e foi fundamental para que isso acontecesse, para que os gestores seja de todas as esferas, pudessem atentar para a importância do debate de juventude, da necessidade de você discutir a pauta de juventude. A juventude, em vários momentos, deixou de ser problema, como era tratado antes do governo do PT, para virar, inclusive, solução econômica, para virar, inclusive, solução de inclusão e de mostrar para é, os gestores da época, mostrar para a sociedade a diferença de um governo em que valorizava a juventude, para um governo em que perseguia, em que enfrentava, e que criminalizava. Então, a presença da política de juventude nos governos do PT foi fundamental para que a gente pudesse ter um conjunto de oportunidades que não existiam antes e oportunidades no qual emancipou a nossa juventude e fez com que o jovem pudesse se potencializar, crescer e ocupar os espaços mais fortes, seja na área institucional, seja na política de vários setores da sociedade, ocupando espaços, inclusive, da política partidária, da política eleitoral, né, disputando mandatos, disputando espaços políticos que foram fundamentais para que a gente pudesse potencializar a política de juventude. E hoje a gente vê uma situação totalmente diferente daquilo que a gente vivenciou. Hoje o jovem, que não, o jovem mais recente, de 18, 19 anos, que não viveu a época do governo do presidente Lula, só viveu os últimos anos, aí, infelizmente, de tentativa de golpe depois de consolidação do golpe contra a nossa presidenta Dilma, não conseguiu acompanhar e vivenciar o que de fato significou as políticas de juventude, a construção da Secretaria Nacional de Juventude, a construção e o empoderamento do Conselho Nacional de Juventude e, consequentemente, das políticas no município e nos estados. E aí a gente fala de cultura, fala do debate da mobilidade urbana, fala do debate da conectividade, fala do debate da reforma agrária, fala do debate da reforma urbana, que tudo isso nós conseguimos, naquele momento, colocar como central dentro dos governos do PT, seja eles em determinados ministérios, seja eles também nos governos estaduais e nos governos municipais. E quando a Fundação Pessoa Abramo traz à tona esse plano de reconstrução, é muito com esse objetivo também. Eu vejo, eu estou acompanhando os naps, né, em especial o Naps Juventude, que faz Vai com que a ali, gente, depois possa... cola, faz com que a gente possa resgatar o que nós vivenciamos, né, os modelos que nós tivemos do governo federal e dos governos estaduais, governos municipais do PT, e claro atualizar para a agenda que nós precisamos apresentar hoje que é uma agenda que, primeiramente, o jovem precisa viver, que, infelizmente, ainda a juventude negra está sendo assassinada, a juventude pobre do no nosso Brasil está sendo assassinada, o jovem rural está sendo assassinado diariamente nas comunidades, nos municípios, em todos os cantos da nossa cidade e do interior. Então, qual é, o nosso, qual é o desejo principal da juventude hoje? Viver. Seja ele por questão da violência policial e da criminalização da juventude, seja agora por esse fato da pandemia que vem atingindo milhares de jovens diariamente né o jovem hoje que inclusive não tem oportunidade nem de entrar na universidade vi recente que a expansão do FIES do ProUni de vários outros programas de inclusão através da educação estão com os índices lá embaixo estão sendo desmontados por esse governo que aí eu não preciso nem nem relatar que o que é que ele que é que ele fez desde o início para cá na área da educação e o que é que vem fazendo principalmente em relação à juventude brasileira né? E eu lembro bem que no processo do golpe, né, contra, o golpe contra a nossa presidenta Dilma, era essa nossa principal inquietação do Conselho Nacional de Juventude, da Secretaria Nacional de Juventude na época, da Juventude de Esquerda, da Juventude Progressistas, do Partido dos Trabalhadores. A gente já imaginava o que é que se vinha desenhando em relação à política de juventude. Né? O desmonte, como seria muito rápido, né? nós demoramos anos e anos para poder institucionalizar a política de juventude, para poder colocar o jovem na ordem do dia de forma positiva no nosso país, e em dois, três, quatro anos isso foi praticamente tudo deslacerado. Agora, claro, nós temos hoje uma juventude que, apesar das dificuldades, tem a necessidade, e é o que eu acredito muito, né de poder potencializar essa rebeldia, potencializar essa angústia e essa necessidade de mudar o cenário que nós estamos vivendo hoje, né? a luta pela vacina, a luta pela educação, a luta pela inclusão, a luta por poder ter acesso a questões básicas que há dez anos atrás nós não imaginávamos que era tão importante e que hoje é fundamental para a vida do jovem hoje que não tem um mínimo sequer de oportunidade. Então, falar em agenda, eu acho que ainda tem um tempinho aqui, falar em agenda para o próximo período, para esse período atual é a gente lutar para que o jovem possa, de fato, sobreviver em todas as esferas, em todos os cantos do nosso Estado. Sobreviver na perspectiva de poder movimentar o nosso país, de poder apresentar um cenário de saída para o que nós estamos vivendo hoje. Agora, nós temos um desafio muito grande, é um desafio, claro, de lutar nesse ano de 2021 para que a gente possa minimamente né, trazer a vacina e garantir as políticas públicas, as políticas sociais, as políticas de inclusão, que ainda existem no Brasil, mas também a gente se preparar para o próximo ano, do ano de 2022. Não tem outra saída. Nós precisamos derrotar esse projeto que está aí, que é um projeto que mata a população brasileira, mas mata, em geral, a juventude. Hoje é o jovem negro e a jovem mulher, a jovem da periferia, que mais sofre com a ausência da vacina e das políticas de saúde, Hoje é o jovem que mais enfrenta dificuldade para ter acesso ao emprego e vai para o mundo do subemprego, vai para o mundo da desestruturização, desestruturização do mercado de trabalho, vai para um mundo em qual não tem, de fato, oportunidade. Um jovem que viveu a época de 2008, 2010, 2012, para uma época que nós estamos vivendo hoje, percebe, de fato, a diferença que o Brasil vem passando. E nós precisamos encarar isso com muita é, muita relação social, com muita construção desse discurso. E eu acho que esse plano de reconstrução da Fundação Pessoa Abramo vem com esse objetivo, mas que a gente possa atualizar a nossa agenda. E esse seminário também vem com com essa esse ponto central de atualizar a nossa agenda e de poder, de fato, que os nossos jovens do PT, do campo de esquerda, do campo progressista, consiga ter muita unidade, e apresentar, como nós conseguimos apresentar no um passado mais recente, uma agenda que possa, de fato, mudar a vida da juventude brasileira. Jéssica, eu ainda tem um tempo, tá? Então, é, companheiros e companheiras, o seminário hoje tem um objetivo muito importante, que é da gente beber um pouco daquilo que nós vivenciamos na política de juventude, mas também ter a capacidade de apresentar um conjunto de ações, um conjunto de propostas que dialogue com a diversidade que a juventude brasileira tem hoje e que possa, de fato, conseguir, conectado com o que a sociedade vem pensando, com o desejo da população, transformar o cenário que nós estamos vivendo hoje. É fundamental que a gente possa ter encontros como esse, debates como esse, e que isso possa ser replicado nos estados e nos municípios. Aqui a gente tem uma diversidade enorme de vários estados, da juventude brasileira, de coletivos, de fóruns, de várias ações que vêm sendo construídos, seja nas regiões mais diversas do nosso Brasil, a relação internacional que é fundamental para a gente criar uma empatia maior entre os países com irmãos que a gente precisa potencializar e mostrar a importância cada vez mais do nosso país no cenário que nós estamos vivendo hoje e apresentar uma agenda em que a juventude esteja fortalecida nessa política de Estado não existe debate de juventude, que não seja por dentro do Estado, a gente precisa mais de Estado, e é isso que a pandemia vem demonstrando isso, um debate da sustentabilidade cada vez mais forte, da conectividade, trazendo à tona o debate do 5G, da inclusão digital, que é fundamental a gente começar a potencializar isso nos diversos municípios, inclusive nos municípios que nós somos gestão, né? nos municípios no Estado que nós estamos na linha de frente, seja nos governos do PT, seja em governo aliado em que petistas estão fazendo parte e ajudando nessa construção. Então, nós temos um longo desafio e não é nesse governo Bolsonaro que nós vamos conseguir transformar a vida da juventude brasileira. O nosso papel hoje é combatê-lo diariamente, nas ruas e nas redes, como a gente costuma muito colocar, e combater de forma objetiva, concreta, com conteúdo e, claro, mostrar, principalmente para os jovens que não conseguiram viver uma época que era uma época que tem dificuldade, tinha muita dificuldade, nós conseguimos conquistar esses projetos e essa política pública através de muita luta. Mas mostrar para essa companheirada em que nós temos um caminho, e o caminho é através de um governo nosso, de um governo que já fez muito, mas que com certeza tem a capacidade de apresentar muito mais agenda, muito mais política pública para a juventude brasileira, e principalmente respeitando a diversidade da juventude, da juventude com participação social, com inclusão e com empoderamento da nossa juventude. É muito isso que nós estamos fazendo aqui nesse seminário e, com certeza, a gente vai sair daqui e irradiar os caminhos para os municípios e para o Estado, para o Estado de cada um, cada companheiro e companheira aqui. Então, viva a luta, a luta da juventude brasileira, fora Bolsonaro, Lula presidente e que a gente possa cada vez mais fortalecer a nossa juventude. Muito obrigada, Jefferson. É, lembrar que nós temos 120 jovens participando do nosso seminário de todas as regiões e agora vamos passar para o nosso convidado, Gabriel Medina. Boa tarde, companheiros e companheiras. Queria saudar o presidente da Fundação, Luiz Mercadante, cumprimentar... É, meus colegas de mesa aqui, Jefferson Lima, Severine Macedo, cumprimentar a Jéssica que está fazendo a mediação e também os companheiros da Fundação, Gabriel Medeiros, Luiz Dúcia, Helena Abramo, que é uma referência para a gente aí no tema há muitos anos. É um prazer e todo mundo que está, né, de todos os estados, militância aí de vários lugares. É, bom, estou bem feliz de estar tá participando, queria saudar muito a iniciativa da Fundação de realizar esse debate e queria dizer que eu vou buscar fazer aqui uma uma análise, que ela, primeiro, tenta entender um pouco da conjuntura que a gente está vivendo, porque os desafios são novos, é, desde o golpe, e não só no golpe, mas mesmo já no segundo mandato da presidenta Dilma, que foi um mandato é, com muita dificuldade, nós já começamos a ter um problema de crise econômica se instalando se instalando no Brasil, e, e com isso uma série de dificuldades, mas do golpe para cá, a agenda de desmonte se intensificou e, obviamente, criou uma conjuntura muito difícil que coloca novos desafios. E vou, é, já foi bom, porque Jefferson e Severini já introduziram um pouco do, do legado da agenda, os pontos importantes, né, os saldos é, necessários. Eu vou falar um pouco disso, mas pretendo também fazer uma leitura um pouco crítica é, sobre a agenda, inclusive para a gente pensar os desafios que estão postos para o futuro. É, então, vou tentar complementar, uma ideia de, de também complementar um pouco as análises, mas também querendo dizer para vocês que me coloco como ator desse processo, então alguém que olha de fora, mas como alguém que participou, que construiu, e que, portanto, os limites também são limites é, da, minha própria, da minha própria ação e não do outro. Né? Acho que isso é importante, porque senão a gente faz uma crítica como se não tivesse. Eu tive em todos os processos, fui presidente do Conjuve, acompanhei essa agenda desde o seu início, então faço a crítica como um ator é, que estava ajudando a construir. Bom, a primeira coisa, então, é olhar para essa situação que nós estamos vendo na pandemia, que é, cria um processo de intensificação das desigualdades da sociedade, mas que impactam mais a juventude. Se a gente olhar para a educação, nós estamos com um apagão de 10 meses das escolas fechadas, é, com educação remota, mas só que 30% dos domicílios no Brasil não tem acesso à internet, muitos jovens não têm dispositivo, às vezes a única forma de acessar a educação é por, por celular, é, isso prejudica muito a capacidade de aprendizagem, a qualidade da educação, isso é um tema muito relevante, porque nós estamos falando de uma geração que vai ficar quase, é, talvez aí um ano e meio, quase dois anos, sem um processo é, de educação regular, é, com um impacto gigantesco, uma cauda longa, uma geração que vai ficar comprometida para o acesso ao trabalho, a sua formação, à aprendizagem básica. Tem estudos que dizem que isso impacta 1,5% no PIB do Brasil, só esse processo de paralisação das escolas. Os problemas que a Severine já trouxe de saúde mental, que se agravam no processo da pandemia, com isolamento social, gente adoecendo, tristeza, desmotivação, crises de ansiedade, que são mais comuns, é, e um mergulho nas redes sociais, criando as bolhas que a gente conhece, né, das redes privadas, que fazem a gente conviver só com os nossos semelhantes, intensificando processos é, de mais discriminação, de ódio, de culturas de ódio é, na juventude brasileira. A questão do trabalho e da renda, quer dizer, os jovens são muito impactados, hoje a gente está na casa dos 30% de desemprego juvenil, é, nos nossos governos nós chegamos isso a 12%, né, porque a juventude é o dobro do restante da população. Nós estamos hoje com quase 30% de desempregados, é, só que são jovens que estão expostos ao trabalho precário, aos serviços de delivery, com bicicletas, motos, acidentados, é, e com a expansão do e-commerce no telemarketing, etc., principalmente aí no caso as mulheres, né? É, e problemas graves da sociabilidade juvenil, né? A, a ausência de espaço público, da convivência, da possibilidade de ocupação das ruas, das praças, né? de produzir uma agenda de encontro, isso intensifica um grave problema. Pegando o aspecto do, do que foi o período do golpe para cá, quer dizer, é, nós tivemos a PEC do teto dos gastos, que tem impactado o sistema educacional e, e de saúde é, de forma muito intensa, porque a gente não está conseguindo criar um processo de melhoria da qualidade, de expansão da educação e da saúde. É, a reforma trabalhista e previdenciária, que também impactaram nos direitos da juventude, de forma muito aguda, é, já falei do desemprego, cortes na ciência e na educação. Hoje mesmo teve uma manifestação dos reitores. Não vai ser possível manter os serviços básicos da universidade que precisariam, demandariam depois da pandemia de muito mais recurso por conta das atividades práticas, etc. 25% de cortes na universidade, uma crise ambiental profunda com um governo que incentiva as queimadas desmatamento, eh, Pantanal, eh, Cerrado, eh, 300 agrotóxicos aprovados nesse último período, impactando a alimentação saudável do povo brasileiro, e o ensino médio muito paralisado, inclusive no nosso governo, porque no, ele é de, dos governos estaduais, né? mas a, o Fundeb deu uma impulsionada na educação básica, mas o ensino médio pouco evoluiu, para vocês terem uma noção, a gente tem hoje uma meta, é, a gente teve uma nota de 3.9 no IDEB, do ensino médio, só que a meta para 2020 era de 4.6, desculpa, 2019. Então, o ensino médio não consegue avançar no Brasil e é a, é a etapa de educação que mais trabalha com essa faixa etária que nós estamos falando dos 15 às 17. Obviamente que a juventude vai mais adiante, mas é um, um tema central, porque ali ainda temos 30% de defasagem de idade série e um conjunto de problemas da educação que precisavam ser enfrentados. Sobre o balanço das políticas públicas de juventude, eu queria dizer que assim, a gente teve um processo muito incrível de construção, inclusive naquele naquele tempo para o Instituto Cidadania, hoje o Instituto Lula, que elaborou uma grande agenda, que era o Projeto Juventude. A gente fez seminários, publicações, debates, acho que essa é a grande referência de construção da agenda que impulsionou a agenda de juventude, mas infelizmente essa agenda não foi levada a cabo com a sua intensidade, com aquilo que se tinha formulado. Portanto, a gente começa a política de juventude em 2005, com a criação da secretaria, ainda de forma muito tímida, correndo uma área mais vulnerabilizada, que era justamente o público do pró-jovem, que eram jovens acima de 18 anos que não tinham concluído o ensino fundamental e médio. Claro, um dos problemas mais agudos que a juventude enfrentava. Mas o que eu estou querendo chamar atenção com isso? A, quando a secretaria é criada, ela constrói já uma política focalizada num, num aspecto é, problemático da juventude, mas ela não dá conta de produzir uma agenda multissetorial é, ampla e estrutural. Né? É, de fato... Claro que as políticas sociais que foram organizadas no governo, eu acho que a gente precisa relembrá-las, porque eu quero, obviamente, fazer a defesa desse legado, que foi fundamental para as melhorias nos indicadores, então, 20 milhões de empregos formais, dos quais os jovens também foram beneficiados, as políticas de transferência de renda, que aliviaram a pressão sobre as famílias, e permitiram que os jovens não fossem pressionados a trabalhar tão cedo, podendo ficar mais tempo na escola, então a gente conseguiu elevar a escolaridade, de todas as faixas etárias naquele período, é, então com Bolsa Família, a estruturação do SUAS, né? o Reúne, o Prouni, é, a duplicação de vagas nas universidades federais, 200, 240 escolas técnicas federais, um pouco mais que isso, mas aqui só aproximando. É, enfim, nós tivemos um legado muito importante dessas políticas que impactaram de forma muito intensa na juventude brasileira. A, ju a juventude foi beneficiada com essas políticas políticas estruturais dos governos do PT. Contudo, também foram alvo de uma política de inclusão pelo consumo, que naquela época a gente chamava da nova classe média. É Essa política de inclusão pelo consumo, que também produziu uma geração de jovens que não era classe média, que era ainda popular, mas que se identificava com os valores da classe média, né? Não é à toa que nós precisamos fazer um debate sério entre nós, que, e aí, a Helena me chamou a atenção numa conversa que a gente teve, inclusive, até meio recente, é, a juventude brasileira não é progressista na sua... Né, assim, a gente fica com uma ideia de que ah, os jovens são progressistas, tem muito jovem conservador. Mas eu queria chamar a atenção por um dado que, numa pesquisa do, do Datafolha, em 2017, 25% dos jovens já indicavam voto no Bolsonaro. É, ou seja, um quarto da juventude brasileira já dizia que ia votar no Bolsonaro ali. Ou, ou tentar fazer uma opção uma antítese do nosso projeto. Então, isso exige de nós uma reflexão uma reflexão sobre quem, quem eram esses jovens, o que estava acontecendo, por que, que a gente não estava conversando com essa geração, por que, que eles eram contra o nosso projeto. Né? É, acho que estou é uma, uma, trazendo aqui elementos para a gente pensar sobre isso que eu acho fundamental. E queria trazer alguns aspectos que eu acho que são centrais é que. Quando a política de juventude se estrutura, e ela se estrutura na Secretaria-Geral da Presidência, é, pela, pro, pelo próprio perfil da Secretaria-Geral da Presidência, ela é, é estruturada a partir de uma chave da participação. Né? Porque esse era o papel da Secretaria-Geral da Presidência, dialogar com os movimentos sociais, ampliar os canais de diálogo, aproximar os movimentos da agenda do presidente, da presidenta. É, mas ela não ela não tinha um papel de articulação tão forte de políticas estruturantes como a Casa Civil, por exemplo, que o presidente Mercadante assumiu por um período. Né? E isso fez com que a política da Secretaria Nacional de Juventude ela dialogasse com duas chaves. Uma chave da participação, com o conjuve, as conferências, que aqui foram ditas como processos muito intensos e importantes, que mobilizaram toda uma geração brasileira, de jovens, etc., em torno de pautas, muito, enfim, caras para nós, como o genocídio da juventude negra e tantos outros, é, mas de um outro lado, numa outra chave, além da participação, o que as políticas que foram construídas pela secretaria não saíram de políticas mais é, pontuais, seja no, no primeiro ciclo do governo Lula com o pró-jovem, que depois foi para o Ministério da Educação, se eu não me engano, o presidente Aloysio estava como ministro da Educação na época, quando assumiu, não sei se era isso mesmo, assumiu o pró-jovem, e depois no ciclo da Severini, do meu ciclo, que o Jefferson também participou, né, da presidenta Dilma, que eram as políticas do Juventude Viva e Estação Juventude. Políticas muito interessantes, uma perspectiva muito bacana, mas que não conseguiram a capilaridade adequada para se estruturarem como uma política para o país todo. Né? Não tinham recurso nem estrutura para conseguirem dar conta das demandas que nós tínhamos naquele momento. Portanto, é, o que eu estou querendo dizer é que nós não conseguimos, ainda que a gente tenha estruturado um conjunto de marcos legais, de direitos, de projetos importantes com aprovação do estatuto e de jovem, que foi inclusive uma, uma disputa grande naquele momento, se devia ser a Severini e lutou muito para isso, que fosse um direito de toda a juventude. Eu também tinha essa mesma opinião, depois ficou só para os jovens de baixa renda, mas a gente queria que fosse um direito para todos os jovens brasileiros, diga-se de passagem, para a gente lembrar das brigas boas que a gente comprou, ganhamos algumas, perdemos outras, né mas essa a gente perdeu porque virou só para os jovens é, de baixa renda, né o, o direito do ID jovem. É, eu queria chamar a atenção que eu acho que a gente não conseguiu estruturar uma política é, multissetorial integrada é, que garantisse trajetórias emancipadas e uma vida, vida digna para os jovens. Eu acho que as políticas educacionais foram muito bem, mas a gente viu os limites de inclusão depois da, da, da, da rapaziada no mercado de trabalho, que, por exemplo, não conseguia responder àquela elevação de escolaridade que negros e negras tiveram no acesso à universidade, no acesso a mais educação, porque tinha a barreira do mundo do trabalho como impeditivo de seguir projetando uma melhoria das suas vidas é, por dificuldades que nós não tivemos em algumas áreas. Vou terminando, juro... E aí falando de uma agenda de futuro, né? fiz aqui uma leitura crítica, porque eu acho que é muito importante a gente fazer uma leitura crítica para apresentar uma agenda de futuro, para pensar do que nós estamos falando e de entender a realidade que nós estamos vivendo agora, porque o que nós estamos vivendo é um nível de precarização profunda, um nível de destruição do Estado agudo, nós vamos ter que criar redes de solidariedade da sociedade civil, assim, porque a coisa está feia. Não vai ser só uma agenda estatal que vai dar conta, porque eles desmontaram. Então, tem uma agenda que também, dialogando um pouco contigo, Jefferson, que é do Estado, obviamente, porque a gente defende o fortalecimento do Estado, mas ela também é da sociedade, ela é da produção do comum, ela é da produção do público. A gente vai precisar trazer essa dimensão do público para produzir uma agenda transformadora, inclusive com níveis de solidariedade muito mais altos, fortalecendo entidades da sociedade civil, etc mas eu queria só trazer alguns elementos da agenda aqui que eu acho que são fundamentais. O primeiro, a disputa de um novo modelo de desenvolvimento. É, claro que nós precisamos nos apoiar naquele modelo que foi produzido no passado, mas nós precisamos ir além, por exemplo, do petróleo, do agronegócio e da indústria automobilística, que foi muito estruturante naquela agenda do primeiro ciclo. Né? No nosso, nós precisamos inventar novas cadeias produtivas, investir em ciência e tecnologia que estão desmontando agora para produzir Cadeias produtivas das tecnologias da informação, né, da, da, da internet, da economia do cuidado. Oi, Gabriel. Não, só que eu estou marcando aqui, Gabriel, mas não, eu me confundi, está no 12 ainda. Fale, tá. eu acho que eu tinha passado. A economia do cuidado, até porque essa economia do cuidado que eu estou chamando, é essa solidariedade geracional, jovens cuidando dos mais velhos, já que a gente está invertendo uma curva demográfica no Brasil, é, o turismo, a coisa de farmácia e cosméticos aproveitando a biodiversidade da Amazônia do Cerrado, de tantas da biodiversidade brasileira nós precisamos ter uma agenda de educação e trabalho robusta que reconheça as novas dinâmicas de trabalho, não vai dar para só ter uma agenda gente, de proteção do trabalho como era nos anos 80, porque nós não temos mais esse trabalho nós precisamos entender o que nós vamos responder ao empreendedorismo, a essa agenda da uberização. como é que a gente faz com isso como é que a gente garante direito de trabalho de gente que não está formalizado? Porque essa é a realidade, já é maioria. Eu não estou dizendo que nós não temos que lutar para melhoria, mas é que se a gente não dialogar com isso, nós não estamos falando com as pessoas que estão aí exploradas. Como é que a gente fala de férias, 13 terceiro, para quem não tem CLT? Como é que a gente pensa essas dinâmicas novas de trabalho? São novos trabalhadores que vivem novas dinâmicas com a cidade, então acho isso central. É... Pensar uma agenda de cidades, esse foi um problema nosso também. Nós não conseguimos ter uma agenda para cidades concreta, né? E as cidades se mercantilizaram, expulsaram os trabalhadores dos centros, criando periferias gigantescas, sem infraestrutura digna, de qualidade, acesso a, a lazer, a cultura, a mobilidade, um nível de precarização de vida. Esses jovens que hoje estão no ensino remoto, em barracos, que vivem 15 pessoas, dizer, como é que é isso, né? Nós temos que pensar uma agenda para cidades é, que seja estruturante para transformar também as cidades brasileiras. Segurança pública, que já foi falado, eu vou ter que acelerar aqui porque o meu tempo está terminando. É, discutindo encarceramento, discutindo genocídio, acho que são dois temas centrais, quer dizer, enfrentar esse tema da violência, e inclusive dialogar que as pesquisas mostram que o povo brasileiro, na sua maioria, é contra o armamento nós precisamos nos aproximar dessa discussão e fazer um grande debate debate contra as armas do país, apresentando uma agenda de segurança pública efetiva para o povo brasileiro. O tema ambiental, eu acho que é vital, o ministro Mercadante falou aqui, enfim, todo mundo já expressou, a pandemia tem toda, tudo a ver com essa relação do, homem, do, do ser humano com o meio ambiente, então nós precisamos apresentar um projeto de desenvolvimento sustentável, diferente, é, enfim... Por fim, gente, é isso. Nós somos de uma agenda de juventude que seja, de fato, estruturante, transversal, que dialogue com as várias dimensões da, da vida da juventude, com acesso à cultura, esporte, lazer, que garanta o tempo livre para os jovens populares, para poderem também ter esse exercício de poder escolher o que querem fazer não serem obrigados a ter uma agenda imposta pelo Estado, é, produzindo uma cidadania ativa, na busca daquilo que eu estava falando, da construção do comum, da solidariedade de um país mais justo e mais equitativo. É isso, obrigado. Muito obrigada, Gabriel.